Manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que fazemos estes pensamentos virem para dentro? São pensamentos que não podem estar fora de Deus. Não podem estar fora da missão que nós temos. Somos cristãos. Divulgamos a Cristo. Divulgamos o caminho. Divulgamos a fé. Ajudamos todos os outros. É assim que trazemos os pensamentos para dentro. Conectar. Conectar. Muito importante. Conectar o foco no Espírito. Porquê? Porque aqui estamos em Espírito e Verdade. Só existe aqui Espírito e Verdade. Só existe amar o Senhor. Quando nós temos os nossos pequenos pensamentos da nossa vida aqui dentro, estamos no foco. porque Porque estamos a fazer tudo como uma oferenda ao Senhor.